Tem que haver alguém cá embaixo a dar alguma renovação, alguma. tipo, uma lufada de ar fresco que não existe e se não existir, se calhar é, vai ser tarde demais. Eu estou aqui a fazer. eu não sei o que é o tarde demais para a televisão. Se é a televisão passar a ser uma coisa só on demand, tipo, deixar de existir enquanto grelha, pode ser. Ou se. Ou se, não sei, ou se vão perdendo anunciantes, perdendo anunciantes, até deixarem de ter público, não sei. Tipo, há, há um grande público ainda, se calhar até mais velho, que ainda consome televisão, mas quando eles forem embora, o que é que vai acontecer com, com os outros? Tipo, será que vão passar a ver televisão? Será que eles vão saber dar resposta a alguma curiosidade? Tipo, não sei. Não vejo isso... Estavas a dizer, a tua filha não vê televisão.